Hey, censuradas! Hoje eu vim apresentar novas séries com personagens lésbicas e bissexuais mais velhas, porque eu sei que vocês adoram, né? E aí, te interessa? Então já clica no like pra eu saber e comenta aqui embaixo, quero mais, tá bom? Agora vem comigo! A Primeira Dica do Dia é uma websérie indiana lançada em março deste ano. A trama acompanha uma mulher madura, esposa, dona de casa, mãe, professora. Olha, ela já desempenhou todos os papéis possíveis, menos o de ser fiel a si mesma. É assim que Astra decide entrar em uma jornada para se encontrar, só que para isso ela terá que quebrar algumas barreiras estabelecidas pela sociedade. Ao longo de seus 11 episódios, esse romance vai ter como plano de fundo o amor e a turbulência. Ele nos apresenta a saga de autodescoberta de Astra e Piplica, duas almas muito belas que se encontram e percebem imediatamente que acharam uma na outra a peça do quebra-cabeça que faltava. Mas o que acontece quando duas almas se conectam? Será que elas vão se libertar para sempre das fronteiras sociais? ou vão se prender ainda mais a elas. Bom, aí só vocês assistindo para descobrir. Essa série se chama The Mary Woman. Ela é baseada em um livro e está disponível para ser assistida exclusivamente através da plataforma Artland, que é um estilo, uma espécie de Netflix só que da Índia. Calma que ela também está disponível pra gente aqui no Brasil, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Mas antes eu preciso explicar algumas coisas pra vocês, tá? Alguns detalhes dela. Primeiro, o idioma oficial é o Indie, e eles dão a opção de você usar a legenda, só que as legendas estão em inglês. Porém, eu já ensinei aqui no canal como traduz essas legendas pra português, é de uma forma super fácil, não precisa baixar nada, não precisa pagar nada. E é, se você não viu esse vídeo onde eu expliquei tudo, clica no card, tá? Porque tem tudo lá. Então clica lá que você vai aprender e vai poder usar tanto para essa websérie como, quanto para diversos outros conteúdos online. A notícia ruim é que a plataforma tem um limite é, de episódios ou de tempo que você pode assistir é, gratuitamente. E eu não sei é, muito bem como funciona assim, se acabar o tempo gratuito, se eu posso pagar aqui no Brasil ou só o pessoal da Índia pode. Eu também não descobri ainda qual é esse limite e não sei quantos episódios que dá, mas assim, se você curtiu a história, se interessou, vai lá, vai assistindo até eles deixarem. A próxima dica é uma minissérie de comédia dramática com apenas seis episódios sobre uma mulher bissexual, a Leila. Mas antes de eu te contar tudo sobre ela, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Porque de onde saíram essas dicas aqui tem muito mais que eu vou estar sempre trazendo pra vocês. Então se inscrever e ativar o sininho é a melhor forma de você acompanhar tudo em primeira mão, tá bom? Então é isso. Se inscreve e agora vamos pra próxima dica. Leila é uma nova Yorkina que mora em Londres com a sua namorada de longa data, a Sede. E além disso, elas são parceiras de negócios. Ela já tem 10 anos de relacionamento, porém, durante todo esse tempo, a Leila guardou um segredo. Ela é e sexual, e não lésbica. Percebendo que está vivendo uma mentira, Leila começa a se sentir mal e termina com a namorada para viver totalmente essa bissexualidade dela. Por conta da separação, Leila é forçada a morar com um estranho ex-romancista gay Seus mundos colidem de maneiras profundamente estranhas e reveladoras quando ele se torna o seu improvável companheiro, ajudando-a a navegar nessa nova vida de paquera com homens e mulheres. Esta é drão média britânica de apenas uma temporada pode ser assistida através da Hulu. Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E ó, se vocês quiserem descobrir mais me sigam lá no Instagram, tá bom? Porque lá eu coloco outras dicas, muitas inclusive que são bem diferentes das que eu dou aqui. Além disso, se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos e vários benefícios, é só você fazer parte do meu clube de canais. Clique aqui no botão Seja Membro, que tem tá embaixo desse vídeo, e descubra como, tá bom? São quatro opções diferentes, escolha lá o que tem mais a sua cara, tá bom? É isso, um beijo, espero por lá.